Dicas de estudo, Fábio. Alguma <risos> coisa? Dicas de estudo. Uh, organize o tempo primeiro, tá? Organize seu tempo. É, faça isso ser religiosamente todo dia. Não dá para ratear agora, tá? a primeira coisa organize o tempo, organize o seu local de estudo, que seja algo reservado, que não entre filho, que não entre cachorro, né? Periquito, papagaio, gato. Que seja ali o teu local de trabalho, que todo o teu material esteja à mão, pra você não perder tempo, ficar procurando material e tudo quanto é lugar, tá? É... Aí mais a cadeira e a bundinha. Não tem <risos> <poder>. <risos> Tá, Ai, mas não. vamos lá. É... Falando sério agora, falando sério. Pessoal, não tem como passar em concurso sem sentar e estudar, principalmente lei seca, tá? O que é lei seca? Lei seca é a lei. Não, não adianta, assim, tu pegar, ah, vou pegar um livro, vou pegar uma doutrina, né? Vou pegar uma apostila, baixar uma apostila da internet. Sabe-se lá quando que foi essa apostila, se as coisas já não estão revogadas, não... Né? Confie na lei seca. Se for Fepese, é lei seca. Não vai vir jurisprudência, né? Não vai vir achismo, vai ser lei seca. Vai ser contra o C, contra o V com pegadinha de palavrinha, colocar um não, Uma mudança, é isso que eu ia dizer. É tá? a tal a hermenêutica, povo, pelo amor de Deus. Tem um vídeo que o André fala, o André Gargione fala sobre hermenêutica. É hermenêutica. Uhum. E assim, é, leia a lei, procure leis atualizadas, tá? Faça o seu resumo, faça a revisão do seu resumo e faça muita questão. Muito pois é, ó, Tia o Tiego, Tia, Tia, ó, Tia da ó banca. muita resolução Muito de isso. questão. E, gente, quem não tem dinheiro, que concursos, tá? Por dia você pode fazer 10 questões gratuitas. Então, já ajuda para quem não tem pila. Outra hum. coisa, tem muita coisa na internet, né, Fábio? Tipo, provas hum. que você pode baixar, os gabaritos, uhum. e tu vai indo e vai fazendo. Sim, pega as provas anteriores e vai fazendo assim ó uma coisa que eu, eu sei eu não... pelo que eu vi aqui não tem muita gente da área do direito né é, é, só para só para explicar aqui ó vocês tomarem muito cuidado tá cuidado onde você vai buscar material então se você for pegar uma lei tá uma lei seca que a gente chama procure sempre pegar do site do Planalto digite no Google lei tal né? e procure e clique no link que seja do Planalto ou da Alesc, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Tá? Sites específicos, se for uma lei, um decreto, né? uma legislação estadual. Por quê? Porque, por exemplo, ó, esta lei aqui, eu peguei só uma lei aleatória. Aleatória, aham. É, não, uhum. não, não tem nada a ver aqui. Tá? É, ato de improbidade administrativa. Ela teve alteração agora em 2021. Se tu pegar... Né? Uma lei mais... É, é, a mesma lei, porta, só que uma, antiga. Uma lei antiga. Uhum. Mudou muita coisa aqui. Incluíram novos crimes de improbidade administrativa aqui, né? A lei de improbidade administrativa foi praticamente reformulada. Então, aqui é legal, ó, porque o que tiver achurado aqui é o que não vale mais. O que tiver com redação dada por tal é agora a nova redação, tá? Então, ó, tudo isso aqui foi alterado, ó. A lei de improbidade. Tudo isso aqui foi cortado. E isso, inclusive, na Constituição Federal, tá? O artigo 5º, direitos fundamentais... Tem alteração no artigo 5 agora em 2021. Então, pegue a Constituição Federal do, de sites oficiais, tá? Que tem as autorizações. site do Planalto é a publicação do governo. Então, mudou num dia, no dia seguinte, eu estou no site do Planalto, tá? Então, quem não é do direito, procure isso. Outra dica aqui é... Começar a se organizar, tá? Começar a se organizar. Deixa Edital eu... verticalizado. Uhum. Deixa eu pegar aqui direito constitucional. É, pode fazer num papel, tá? Não precisa ser no computador. Se você não sabe mexer no computador, não perca tempo aprendendo agora. É. Sempre uhum. pude. Pegue um monte de folha de rascunho. Pegue, compre um caderninho na papelaria, tá? Não tem problema. Mas, assim, Organize. Você pega os conteúdos que você quer estudar e organize por área, né? Direito, direito constitucional, direito penal, direito administrativo. Pegue os assuntos e separe em tópicos e subtópicos. E aí você vai começando. Ó, oh, hoje eu vou ver esse assunto, li, li, estudei, peguei a lei específica, né? Fui lá, é, rasquei, tá? É, é, Maquei o dia que eu terminei os meus resumos, beleza. Agora, o dia seguinte, 24 horas, você tem que ler esse resumo, fazer uma revisão. Porque a questão é tu tirar o, essa informação, tirar do teu, do, teu, do teu conhecimento de curto prazo, jogar pro de médio prazo e pro de longo prazo. Você tem que saber dessa informação até sair a prova. Então, você uhum. tem que tirar um conhecimento de agora, que tu sabe agora, mas tu dorme, daqui a dois dias você já não lembra mais nada. Verdade. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer, estudar, fazer os seus resuminhos. No dia seguinte desse resuminho que você terminou você faz uma revisão disso aí, você lê alto, lê falando pro espelho, né? Você coloca um travesseiro, um bichinho de pelúcia e dá aula pra esse travesseiro, pra esse bichinho de pelúcia. Ô, Fábio, e aquela coisa, né? Tem pessoas é, que têm memória auditiva, memória fotográfica, auditiva e fotográfica, que precisa ou falar ou escutar a própria voz. Então, o pai, tem, tem um vídeo, olha só, gancho, tem um vídeo de dicas de estudo. Gente, o pai, a mãe, o marido, o filho, independente da idade, né, Fábio? Uhum. O gato, o cachorro, te escutar, todo você. mundo, vai, você bota ali, ó, eu preciso te explicar. <risos> Porque assim, ó, a gente tem cinco sentidos. Né? tem sim sentidos, uma coisa é tu mentalizar, falar baixinho, falar só dentro do cérebro, tu, só teu cérebro, né? só tua memória tá ali, mas se tu fala alto, tu trabalha a boca, tu trabalha o ouvido, então a informação entra três vezes, cérebro, ouvido e boca, então tu potencializa, então tu faz a revisão em 24 horas, beleza, dali a sete dias, tu pega, esse, pega um dia da semana e diz assim, hoje eu vou revisar o material de tudo que eu estudei essa semana, Pega ali e, e revisa, né? Mais, mais um pouquinho. Dali a 15 dias, faz uma outra revisão, né? De preferência em voz alta, né? Onde você tiver. Dali a 30 dias, mais uma revisão desse assunto. E depois, taca ali questão nesse meio tempo. Uhum. Né? Depois que você fez todas essas revisões, o que, que você vai fazer? Você vai fazer um monte de questão e vai perceber o quê? que a banca, naquele assunto, ela costuma exigir isso, e aquilo. Aí, tu pega o teu resuminho, faz uma estrelinha, né, uma marcação e diz assim, ah, nesse assunto, a banca gosta muito disso. Então, nas vésperas, uma semana antes do concurso, eu vou focar a minha revisão nisso. Daí, né? tu potencializa. Só mostre algum, tu tem assim, só para mostrar assim, Pode puxar lá isso. Ah, sim. É, é que eu tenho separado por assuntos, né? Só para eles é verem. Isso, só para eles verem. Olha, gente. A mão. Aí cria mnemônicos, né? O um título com uma cor para separar os tópicos. Né? Ah, é, é, coisas em outras cores. Ah, Sabe o que eu fazia também? Eu pegava é. esses cafezinhos e colava na parede. E assim, eu gosto de tomar um cafezinho depois do almoço, né? Com o cafezinho na mão, na parede do meu corredor, eu li os <risos> resuminho da semana. Olha só, gente. Ah, eu vou no banheiro. Beleza, levo uma pastinha de resuminho, enquanto eu estou lá fazendo o número dois, eu tô lá revisando. Ó, Até porque escrever também é uma técnica de memorização, Tá? Procure sempre escrever. É, é, ai, mas Canso põe e tal. É, Canso, mas tem memória, né? Tem memória uhum. muscular. É manuscrito mesmo. E é rascunho, ó. No verso é tudo papel rascunho. Porque eu aproveito os dois lados, tá, gente? Eu vou dar o papel <risos> fora. Eu tenho claro. O um papel rascunho, eu uso tudo rascunho, né? Caderno velho do meu filho da escola, tudo, tudo eu pego para usar. Ó, né? Faço os esqueminhas com cores de, que, que se destacam. Né? Ah, bom, vai na mão mesmo, vai na mão. Sim, tá? é aquela coisa, não há necessidade de você, ai, porque eu não tenho computador, ai, porque eu não tenho tablet, não ai, porque eu não sei... Gente, não precisa. Não precisa. Tu só precisa usar o material, o material correto. É. E letra, letra seca da lei, não adianta... É, mirabolar muito não, porque se for a Fepese vai ser lei. Tá, uma coisa, aqui. Fábio. É... Ouvir, por exemplo, tem muito vídeo no YouTube que ajuda, né, Fábio? Assim, As vídeo né? Isso, uhum. que explica e tal. É, uhum. O que, que tu acha também de ouvir? Por exemplo, tá lavando louça, uhum. ouvir com fonezinho, sabe? Pra Nossa, tentar... O que, que tu... tu faz? Eu? Eu faço, eu faço. Oh. Primeiro que na hora de buscar no YouTube as, as aulas gratuitas, né? Porque Isso, gente... nem que todo mundo tem tá dinheiro para gastar, gasto, claro. Né? Ah, eu tenho que pagar o financiamento da casa e não dá, não sobra muita coisa. Eu tenho filho em escola, né? Tem carro financiado, casa financiada, não dá, né? Tem que priorizar <risos> o negócio. Aí é... assim, para mim, tá? Como é que funcionou para mim? Eu preciso assim, leis mais complicadas, tipo a, a Lei de Acesso à Informação, né? A Lei 12527 ali que vocês têm tem que estudar também, tá? Ela é uma lei curtinha, 50 artigos, mas é cheia de subdivisões, incisos e tal, e tem muita informação. Então, eu costumo primeiro pegar uma videoaula e assistir para ter uma noção do todo, para ver qual é o buraco que eu vou ter que me enfiar. Uhum. Né? Para entender o contexto geral, e aí depois eu pego a lei, fragmento ela em pedacinhos. Ah, hoje eu vou, vou ler a lei, resumir, esquematizar ela do artigo 1 ao artigo 4. Hoje é primeiro ao artigo 4. Beleza, esquematizei. Deixei ela de ladinho, pego um outro conteúdo. Né? Por quê? Porque a gente tem dois lados do cérebro, direito e esquerdo. Né? Então, assim. Um lado é mais questões práticas, racionais, outras nem tanto. né? Então, o que acontece? Quando eu pego uma legislação muito pesada, eu contrabalanço com uma mais leve, algo diferente, para eu hum. não forçar, senão eu tenho estafa mental. Né? Eu tenho... Aí eu não produzo. E não adianta forçar. Não adianta forçar. Chegou lá no artigo 5o, você já não está entendendo. Você está ali só para cumprir aquelas cinco horas por dia de estudo, né? Quem dera, tá? É, olha, que... doutor André! O oh, quê? Doutor André! Porque, não... doutor André. Ah, Mas doutora... olha! Esse é o nosso amigo! Esse é, é, é. é o doutor André Gargione falou é, sobre é. hermenêutica, é. né, Isso. Fábio? Tem uma live de medicina legal topzera. Gente, hermenêutica, hum. ele explicou, tá? para vocês hum. entenderem. Então, Obrigada, assim, ó, tá, doutor? Beijo, doutor. Ah, então, assim, ó. É, cansei de lei, legislação. Né? Beleza, cansei. Estudei ali, não vai mais. nem Não adianta, acabei de estudar constitucional. Não vai mais. Não me, não me empurra administrativo, que é mais ou menos na mesma linha. O uh -uh. que, que eu faço? sair dali ou vou para português ou vou para raciocínio lógico né eu pego algo para balancear o negócio tá porque senão não absorve não adianta que não absorve o direito é um pouco chato uhum. perdoe pessoal do direito eu amo direito mas eu só aprendi a gostar do direito depois que eu tive uma noção geral né então o que que acontece outra outra outra dica também por isso que eu, que, eu, que eu até assisto mas tem que pesquisar as aulas do YouTube tá? Por exemplo, ah, a lei é de 2011, mas ela sofreu alteração em 2021. Não vai buscar uma videoaula né, de três anos atrás, quando a lei mudou agora no passado. Vai buscar as aulas mais recentes que sejam condizentes com as alterações, senão também não adianta. Tá? Senão você vai aprender errado. tá? É, então, a questão ali é buscar o material. Tempo pequeno. Tu tem que te conhecer, né? Tu tem que te testar. Então, assim, eu sei que eu produzo, é, é, que, que é um tempo considerável, eu só faço blocos de estudos de meia hora, 40 minutos por assunto. Porque eu canso depois de meia hora, 40 minutos, sempre naquele conteúdo. Então, eu estudo, sei lá, 40 minutos... Pego 10 minutos de folga, vou tomar um café. Aí, depois de 10 minutos de respirar, aí eu volto. Eu volto para outro conteúdo que teu cérebro também precisa de descanso.